Fala aí pessoal, aqui é o Rick e vamos jogar aqui hoje Five Nights at Candace. é Essa fangame de FNAF aí, que fez muito sucesso quando lançou ela, lançou há bastante tempo atrás é, E eu vou trazer ela pra vocês hoje aqui, vocês vão adorar esse jogo, é bem legal, bem criativo é, lembra muito Five Nights at Freddy's 1, né, o primeirão Então é aquele, aquela sala com duas portas e tal, mas ela dá bastante medo aí, é bem legal E vamos jogar aqui agora, bora Essa é a versão remasterizada, hein? então é a versão mais bonita aí é, é procura essa ajuda uh, Candies, burgers e fries, né Então é o restaurante do Candies aí Tá procurando por um guarda noturno de sempre, né Guarda noturno e tal Alguém aí pra trabalhar, né Você já sabe o que vai acontecer, né é, Não quero ouvir o que você vai falar no amigo Tchau 89% de bateria Temos as portas aqui, né Funcionando muito bem Por enquanto, claro E as famosas câmeras, né Pode ligar a luz noturna delas aqui. Óbvio que isso gasta uma bateria do caramba. Então não é recomendável você ficar muito tempo com essa luz ligada. Né? Tá, 96, olha lá. Já gastou pra caramba, já. Vou fechar esse aqui também. Esse aqui é uma, esse aqui é uma porta? Parece que tem um vidro ali. 987, olha aí. Olha lá, se você clicar no narizinho do Candy ou da Cindy... Mas igual do Fred, tá ligado? <risos> que legal Então bora, então bora Sobreviver aqui Por enquanto só meia noite É um péssimo sinal Câmera... Um câmera 11 Que a gente ficar de olho, né? Por enquanto tudo tranquilo Dá até pra encostar aqui com uma pipoquinha Ficar de boa, né? Dá até pra tomar uma coquinha aqui No meu copinho do Naruto O Naruto fake aqui, ó Que tá com uma folhinha na cabeça aqui Pra não dá direitos autorais, né? É um copinho legal, eu gosto dele Beleza, vamos lá, vamos olhar as câmeras de novo Por enquanto é tudo tranquilo, tudo suave Primeira noite no Five Nights sempre é assim, né? Tanto no original Como nas fangames Sempre é de boa Não acontece muita coisa O que vocês acharam da câmera aí Na frente aqui? A câmera tá atrás do computador Da minha tela Vocês preferem a câmera assim, de frente pra mim Ou preferem a câmera de lado aqui, igual eu tava antes? Deixa nos comentários aí pra mim Preciso que vocês comentem o que vocês querem no canal, jogos que vocês querem ver. Porque vai me ajudar aí a moldar o canal, né? Melhorar o que for possível. Porque eu preciso do comentário de vocês, né? Então vocês aqui é vão me dizer se tá bom ou não. Bom está esse Five Nights at Candy, que está muito fácil até agora. E o Candy já sumiu. Oh, você está aqui, Candy. Olha que legal. Ó. Oh. Ah, essa é sinistra, hein. Fica só o olhinho dele brilhando ali, ó. É bom que economiza minha, minha bateria. O quê? Espera. A Cindy e o Candy já sumiu. Ah, não. Ah, não. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo. Eu tô com 82... 81% de bateria, são 3 da manhã. Por enquanto tá tudo de boa, né? Entre aspas, mais ou menos. Acho que dá pra sobreviver aqui. Dá pra sobreviver. Ah, Candy, você está aí, meu querido? Que lindo, né? Você está maravilhoso aí. Gatinho bonzinho. Tá, a Cindy tá ali ainda, tá de boa. Tem que ficar de olho no Candy aí, se ele aparecer que Eu tenho que fechar a porta. É, mas esse Candy aqui agora que tá me incomodando. Cadê a Cindy? Cadê a Cindy? Cindy, por quê? Cindy, não. Ficava lá, Cindy. Ficava lá. Não precisava vir aqui, não. Não quero você aqui, não, minha filha. Para pular pra câmera 4 aqui. Certeza que ele vai vir pela direita. E a Cindy vai vir pela esquerda. Vocês vão ver, vocês vão ver. Seu safado. Pera, é a Cindy? É a Cindy? Ah, meu Deus do céu, eu confundo. Oh! a ah, Caramba! Dá pra ver o um olhinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, acho que é pior. É muito pior do que eu pensava. Sai daí, Cindy. Será que a Cindy entra por aqui? São 5 da manhã. Vai dar 6 já. Sai daí. Ufa! Conseguimos, conseguimos. Olha, pra uma primeira noite aí... Até que foi... Mais ou menos O que tá acontecendo aí? Vamos ver Eita, uma fita de segurança A Puppet? Ah, esse aqui é o... Ah, tá Entendi, esse aqui é o tal do Vini, né? Uhum. Aham Tá, eu ainda lembro um pouquinho da história desse jogo É uma Puppet maligna aí Achei é feio pra caramba aí, ó Tá, isso deu um sustinho de leve aí. Então vamos de novo aqui pra noite 2, né? Vamos seguir pra noite 2. E vamos ver se eu consigo sobreviver pelo menos até as 3 da manhã. Noite 2, carregando, vambora. Cara do telefone, eu vou deixar você falar dessa vez. Eles agem estranho, eles não gostam de adultos, eles andam à noite, a gente já sabe tudo isso. Ó, oh, o pinguim ele tem um pinguim, cara, cara Esse pinguim, que pinguim é esse? Certeza que esse pinguim vem por aqui Olha ali o pinguinzinho safado Esse pinguim é rápido, hein Agora que você me avisou dele? Ai, meu Deus Saiu a Cindy e o Candy já A Cindy tá aqui Cadê o Candy? Aparentemente o pinguim não me mata Mas ele destrói os sistemas? Como assim? Ai, meu Deus do céu Quem que era? Não sei quem que era. Acho que era Acho que era Ai, caramba Acho que era o Candy, não sei Acho que era o Candy, a Cindy tá aqui Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Tá, tá, beleza, beleza Candy tá aqui, Cindy tá aqui na portinha Ela vai entrar nesse aqui, ela já tá, já tá aqui Ela já tá aqui, na verdade, né? Se mexeu, Cindy se mexeu Não, não, pinguim A Candy voltou? Peraí, eles voltando? Tem um magago ali, bicho. Que que é isso, cara? O pinguim, tem um magago. Tem a Candy, tem todo mundo. Virou uma festa da bicha. Ai, caramba. Alguém se mexeu, alguém se mexeu. Esse macaco, é o macaco que vem por aqui. Eu já sei, é o macaco, o macaco. Ele vem por ali e não tem como escapar dele, com certeza. Sai daqui, seja quem lá. Quem que é Ah, eu vou ficar sem energia desse jeito. Ah, tá, tá. Você não vem por aqui. Tá ótimo. Você é muito grande pra passar ali. Magago! Magago! Magago é você, Magago! Magaguinho! Não me mata, Magaguinho! Não me mata! Não me mata, Magaguinho! O que que era? Magaguinho? Era Magaguinho, Magaguinho. Tá, beleza, tá? Tá intenso o negócio aqui. Não consigo nem falar direito. Tá intenso, tá intenso aqui o negócio, tá intenso. Cindy. Ah, cadê o pinguim? Vou ficar de olho no pinguim também. Posso deixar esse pinguim nem pensar em entrar aqui dentro? O pinguim tá ali, o pinguim tá ali. Cadê a Cindy? Não consigo ver a Cindy. Cadê o Magago? O Magaguinho. Ah, safado. Ah, te peguei, mano. Me manda. Pera, eu não era o Candy. Era Cindy? Será? Ah, olha o pinguim aqui, safado. Quase que o pinguim entra, mas não, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, maluco. 35%. 35% é uma vergonha. Tem como. Muita, muita. Eu gastei demais a bateria. Pelo amor de Deus, dá 6 da manhã. Por favor Nunca te pedi nada Ufa, beleza, beleza Essa foi complicada, essa foi complicada Mas a gente passou de boa, de primeira, de primeira Ótimo, maravilha E Agora não tá funcionando o vídeo mais Que arrepio que deu, que frio na espinha que deu Que que é isso é, Parece que tinha sido aqui em casa, doido Você é louco, que que é isso Era 9, 23 do 9 de 87. Que, cara? Que que é isso? Que que era aquilo, velho? Tá, cara. Fala aí, fala aí. Eu vou deixar você falar dessa vez, hein? Ah, tá. Valeu, valeu. Ah, você é bem melhor que o último guarda, beleza? Eu não conseguiu ficar nem duas noites sem... Tentar destruir um do nosso animatrônico. Blank. Ah, não. É o... Esse aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. Ele vai estar tá vivo nessa, então. Errou. Mas já, pinguim? Oh, meu Deus do céu. Ah, ele vem por aqui. É ele que vem por aqui. É ele que vem por aqui. Você vê um ticket e fecha a porta na cara dele. Oh. Fechou a, a pizzaria Freddy Fazbear, né? Fechou a pizzaria aí. Por que será, né? A gente já sabe, né? Aconteceu coisa ruim aí e fechou. Então, é, nesse universo aqui, alternativo, a, a Candy's, eles são... Oh! <risos> eles são... Concorrentes aí da, da, da Fred Fazbear, né? Então, fechou lá. Ah, e aí, bichinho, beleza? Fechou lá, eles estão felizão, porque agora eles ganharam mais uh, clientes, né? Pera aqui, macaco. Agora eles estão felizes, porque ganharam mais clientes, né? Então, tá tudo saindo como eles esperavam. Vai embora, doido. Valeu. Tudo saindo como eles esperavam aí Fechou a, a Fred Fazbear uh, Mais clientes pra eles, é óbvio, né Então até aí tudo bem O problema é que a gente não pode Fechar também, nesse caso não podemos morrer aqui. Enquanto tô indo bem, terceira noite Tudo de boa, esse pinguim safado aqui Querendo entrar no, no escritório Não vai entrar Tem que cuidar, tem que cuidar aquele maluco lá esse maluco tem que cuidar. Esse cara que é sinistro. Se ele entrar aqui já era. Ele aparece bem aqui, ó. E tem que ser rápido. Macaco. Pinguim. Ele entrou. Caraca, ele é muito rápido. Como assim? Ele entrou muito rápido. Ele não deu tanto susto assim, mas... Pô, ele entrou muito rápido. Espera fazer fechada. Ah, ah, depois do f 2. É. Mas foi isso então, pessoal. Esse foi Five Nights at Cannes. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu consegui chegar até a noite 3 sem morrer aí, né? Morri pro Blank aí, que eu não sabia que ele era tão rápido assim. Se vocês quiserem ver a parte 2, eu finalizando aí as 5 noites, né? Acho que é a sexta noite também que deve ter. Deixem nos comentários, curtam. E por favor, se inscrevam no canal... É, a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas E eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas o YouTube requer que você se inscreva no canal Pra poder me ajudar, né? Meu canal poder crescer mais Eu gosto muito de fazer vídeo, eu quero continuar nisso Para isso eu preciso do apoio de vocês o meu canal poder crescer E para ter mais vídeos de qualidade E mais jogos para vocês assistirem também Muito obrigado por assistir Compartilhe com os amigos E comentem se quiserem a parte 2 Hoje tem mais um vídeo ainda de Resident Evil 4 Eu tô baixando um mod aqui bem legal que deixa os gráficos mais bonitos então, hoje tem mais um vídeozinho de Resident Evil 4 ainda. Então, são dois vídeos hoje. Todo dia vai ter vídeo no canal. Alguns dias vai ter dois vídeos, outros dias vai ter só um. Então, se inscreva e ative o sininho pra você ficar por dentro aí e não perder nenhum. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!